¡Sí! Direito! Direito! Não tirar daqui! Eu não vou deixar o terreno de fechar o que Com luta, com garra, a casa sai da marra. Che, zumbi, valoro com Na luta por justiça somos todos companheiros. Nós temos aqui várias imagens que provam que a gente está aqui há mais três dias. Nós temos várias testemunhas. Então nós estamos também sobre o nosso direito. Então nós precisamos fazer aqui agora. Let's go, let's